Bebê, <laughs> tá em choque, liga pro Batman. <sweak> <sweak> <fri> <fri> <fri> <fri> Então, por favor, desista. O seu padrão é capa da revista. Se não há é Jesus Cristo. Então, por favor, desista. O padrão Chega! de beleza é a exposição do seu corpo no Insta. Então, por favor, desista. Chega!